Tentando desvendar a atuação das bibliotecas comunitárias no país, pesquisadores coletaram dados de 15 estados e mais o Distrito Federal. Para compor a pesquisa Bibliotecas Comunitárias no Brasil, impacto na formação dos leitores. Para entender as questões relacionadas com essa pesquisa e a atuação de algumas bibliotecas comunitárias no Brasil, a biblió veio até a Biblioteca Municipal Anita Porto Martins, localizada no Rio Cumprido, na cidade do Rio de Janeiro, para entrevistar Celina Borges Santos, que é a mediadora de leitura e voluntária da Baixada Literária, e também a Maria Chocolate, carinhosamente também conhecida como Chocolate, que é a cogestora do Tecendo Regio. De leitura, mediadora de leitura e integrante da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. A gente vai começar aqui com a Celina. Celina, a pesquisa revela que 87% das bibliotecas comunitárias no Brasil são localizadas em regiões periféricas. Qual a importância das bibliotecas nessas regiões? Primeiramente, bom dia a todos. Eu acho que esse dado ele é um dado muito importante, porque mostra que a leitura ela não é só feita no, no centro da cidade. A leitura não é algo central e que quem deve ter acesso são só as pessoas que moram no centro. A leitura existe na periferia e não só existe como as pessoas querem que a leitura esteja lá. Porque muitas vezes, quando... É, a justificativa para a falta de acesso na periferia é que as pessoas não gostam. As pessoas não gostam de triato, as pessoas não gostam de livro. Mas quando a gente vê essa realidade das bibliotecas na periferia, atuantes com leitores ativos, leitores crianças, jovem, adolescente e adulto, a gente vê que a população da periferia quer sim cultura, quer sim leitura e quer sim bibliotecas. Sim, as bibliotecas comunitárias têm uma atuação muito próxima com o público. O público, de certa forma, participa de forma ativa das atividades de biblioteca. E quais são os fatores que contribuem para essa aproximação, para aproximar cada vez mais o público da leitura? Eu acho que as nossas bibliotecas comunitárias elas têm uma, uma diferença um pouco das bibliotecas públicas e de outros tipos de bibliotecas porque elas trazem esse pertencimento da comunidade. A biblioteca não é uma coisa que você tem que ir longe para achar. Ela está ali no seu bairro, está ali na rua do lado, está ali próximo à sua escola. E as crianças, adolescentes, nossos leitores, eles não se sentem indo para um lugar distante, um lugar que não é parte da casa deles, mas eles sentem como se a biblioteca fosse a casa deles, como se os livros fossem amigos, como se o mediador fosse alguém que levasse esses amigos até eles. Os mediadores da leitura também têm uma participação muito importante na construção das bibliotecas comunitárias. A Maria Chocolate pode falar um pouquinho, Chocolate, como é que dá essa integração no projeto Tecendo Rede de Leitura? Como, é que essas, como as atividades lá são desenvolvidas para o público, incentivando a leitura? É, a atividade que são envolvidas são construídas junto com os mediadores, com a comunidade. Né? Sempre está todo assim, um acesso que é, o que a Celina acaba de dizer. A biblioteca ela, ela é tão viva que a comunidade está dentro dela. É ela que constrói junto com esses mediadores. Por isso, os mediadores são a maioria das bibliotecas são mediadores da comunidade. Os gestores são da comunidade para que possa estar tendo esse empoderamento, para que essa a biblioteca realmente seja pertencente a ela, seja dela. Por isso que é construída dessa forma viva, alegre, que estimula e que fortalece o nosso trabalho. E, chocolate, como é que dá as atividades lá? Como é que você pode explicar um pouquinho como é que são as atividades dos mediadores de leitura? Como é que vocês tentam uma aproximação maior? As atividades são desenvolvidas para atrair o público nas localidades das bibliotecas comunitárias? Bom, sempre buscando a comunidade, né? com rodas de conversas, com bate-papo literário, com seminário, é, é, é literatura ou mediação de leitura nas portas das, das barracas, nos campos de futebol, no samba, na padaria, tomando café. Um assim. Futuramente, quem sabe um shopping literário, por que não? Com sarais. Então, é dessa forma dinâmica, dessa forma alegre, conforme a gente consegue olhar no olho e transmitir que o livro é direito meu, seu, deles e de todos. Precisa chegar até onde eu estou, precisa chegar até onde aquelas crianças estão. Então, é dessa forma, saindo de dentro para fora e trazendo de fora para dentro, a comunidade dentro das bibliotecas, a biblioteca dentro das casas das, das pessoas. Hoje. voltar aqui para a Celina. Celina, os mediadores de leitura, a gente tem a Maria Chocolate aqui, eles são agentes que, tem uma, que fazem aproximação entre o leitor e o livro. Então, qual é a importância dos mediadores de leitura hoje para as bibliotecas comunitárias? Eu acho assim, que a comunidade ela é, a, é, a, é a fonte da, da biblioteca. Sem a comunidade, a biblioteca, as bibliotecas comunitárias não funcionam. E o mediador é essa pessoa que busca trazer a comunidade para mais perto do livro, trazer os leitores para mais perto do livro e levar o livro às pessoas. Porque muitas vezes é, chega alguma criança, alguma adolescente na biblioteca e fala que não gosta de ler. Ah, tia, eu não gosto de ler. Até você apresentar um gênero literário que ele goste. Que às vezes na escola ele foi apresentado um gênero que não tinha a ver com ele. Então, acho que o mediador é essa ponte entre a, a, o leitor e o livro. Mostrar, às vezes, uma literatura que ele goste, um autor que ele nunca ouve falar, um tipo de história que ele se interessa muito mais, e assim vai formando os leitores. aí, a partir dos leitores, vão ganhando independência vão descobrindo seus próprios gostos. Acho que o mediador é essa pessoa que leva o livro até a comunidade, até o leitor. Ô, Chocolate, você também é integrante da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né? A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que também é uma parceira da, da Biblio, vocês podem acompanhar os artigos que são publicados lá ao um mês nas nossas edições. E como é que é as atividades da, da RNBC? Como se dá, como se deu a sua, como você tomou conhecimento e como é que está essa sua participação lá hoje? Bom, hoje a participação é bem ativa, né? porque a construção da RNBC ela vem para fortalecer os trabalhos das bibliotecas, das bibliotecas comunitárias, nas suas, nas suas realidades, na sua vida. Hoje, as bibliotecas comunitárias, ela, a RNBC tem uma visão de que as bibliotecas comunitárias ela é, ela tem a sua própria... Gestão, ela pode, a sua individualidade, ela constrói junto com todos, tem uma troca, onde todos têm o mesmo olhar. Né? É uma parceria de fortalecimento. Não, a, a, rede, a, a rede NBC, ela não veio para divisões, ela veio para multiplicar e para ter igualdade, para que todos possam trabalhar junto e fortalecer a coisa da excedência, a excedência política, o enraizamento comunitário, os nove eixos que existem no, dentro do programa Pra que existiu antes da, da RNBC, antes do, Itaú, do Instituto Itaú Social. E voltando com a Silêncio e qual, qual você também fez parte da pesquisa, né? E qual, qual a importância hoje da pesquisa, até mesmo para levantar as bibliotecas comunitárias, as ações que são desenvolvidas no interior do país? Qual a importância hoje dessa pesquisa no Brasil? Bem, é, eu sou da rede Baixada Literária. E lá na minha rede local, lá no Conselho Municipal de Cultura. A gente tinha uma história, quando a gente levava esse ponto das bibliotecas serem importante para o município, serem importante para a comunidade, sempre vinha alguém falar, ah mas as pessoas da comunidade gostam mesmo de leitura? E foi a partir daí que veio essa ideia da pesquisa. Acho que a pesquisa é uma fonte que a gente pode comprovar, bem, por armas ver, que as bibliotecas existem, que elas são importantes e elas têm um impacto, sim, na vida dos leitores das comunidades. Acho que é uma importante forma, um importante meio da gente é, conseguir aumentar a nossa incidência política, né, nos espaços públicos, nos espaços de gestão e mostrar que as bibliotecas são sim importantes. É um importante meio para isso. Eu acho que a gente conseguiu lindamente com essa pesquisa mostrar o quanto as bibliotecas comunitárias elas transformam assim o Brasil. E, Celina, nesse, nessa conjuntura hoje de corte cada vez mais na, nas políticas públicas da área do livro, da leitura, como que você avalia hoje a conjuntura política brasileira em relação às bibliotecas comunitárias? Então, em relação às políticas públicas, as bibliotecas comunitárias também são muito pioneiras nessa parte de fazer incidência política. Hoje, muitos dos planos municipais que estão em construção, ou que já existem de planos municipais do livro, leitura, literatura e bibliotecas, foram a partir de movimentação de bibliotecas. Muitos também que fazem parte da RNBC e que fizeram esse movimento antes de estar na RNBC e agora também que estamos em rede nacional. E na atual conjuntura de, de cortes de verba das políticas públicas, eu acho que o nosso conjunto como Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias é muito importante para a gente fazer uma, uma pressão, uma força é, a nível nacional mesmo para que essas políticas, as que ainda não foram construídas, que sejam e as políticas que existem, que, que possamos ter verba, que possamos fazer as políticas acontecerem mesmo nas bibliotecas. E não só para as bibliotecas comunitárias, mas para as públicas também, para as populares, como essas daqui, para as escolares. O Chocolate, a sua atuação, além de mediadora de leitura, também é uma atuação política junto da comunidade. Né? Então, como que se dá essa atuação lá? Você pode contar para a gente uma experiência que te marcou nesses anos que você tem à frente desses projetos relacionados com a leitura e com as bibliotecas comunitárias? O que vem me marcando muito é a questão da nossa luta para implementar o plano municipal em Duque de Caxias. Isso é que vem me, me deixando triste, e me deixando alegre porque estamos lutando, mas me deixando triste porque não conseguimos, de maneira alguma, concluir essa discussão. E a importância que é tão grande que esse plano seja implementado, que esse plano seja discutido, não só em Duque de Caxias, mas em todos os municípios, para que o livro chegue de qualidade na casa de cada um daquelas crianças, de cada um brasileiro. É importante que esse livro, a educação, tem que ser respeitada. O livro ele passa por todas as culturas. Por que não discutir? Quando a RNBC vem trazendo esse fortalecimento para as bibliotecas comunitárias, é porque a gente tem que se unir forças. É preciso que dentro desse grupo a gente nos fortaleça mais. É preciso. Preciso que a gente venha, discutimos e realizamos esse sonho tão sonhado, que é livro de qualidade para todos, que seja ele a cor, a raça, sem em lugar que estiver, mas é preciso que o livro chegue na mão de qualquer criança, onde ela estiver. O nosso plano precisa ser discutido em revista e a educação precisa renascer, porque é preciso, ela está morrendo. Bem, então, amigos, nós estamos chegando ao final aqui dessa conversa. Agradecemos a Maria Chocolate, agradecemos a, a Celina. Para você, leitor, continue acompanhando a revista Bibliô, continue acompanhando os artigos da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que é parceira da Bibliô também. E cabe destacar que essa conversa aqui é de suma importância. O debate, como a Maria Chocolate colocou, da criação dos planos municipais dos livros de leitura, as pesquisas, que é desenvolvimento de pesquisa em relação às bibliotecas comunitárias, que a Celina também colocou, é uma questão muito importante, é uma política que os bibliotecários têm que estar participando dessas discussões e contribuindo cada vez mais, porque a leitura é um fator muito importante, muito interessante, que vai contribuir muito não só para o desenvolvimento da sociedade e também para as nossas lutas para atuar contra os cortes nas políticas públicas da área do livro e das bibliotecas. Um grande abraço e até a próxima.